É isso, rapaziada, chegamos a última partida do World Championship de Brawl Stars. Pode ser a última partida, pode ser, porque se o Nova ganhar, acaba. Agora se o Animal Team Ch Champuru ganhar, teremos mais um jogo, vamos lá. Vamos com tudo, vamos ver o que vai levar melhor Por enquanto tá aí zerado Nada de, de pontuação pra nenhum dos lados Ninguém deu dano no cofre por enquanto Vai tentando passar O meu Xicuru não tá conseguindo Tá descendo Nova, o Nova tá tentando chegar junto Vai conseguir uma vantagem Perde o, o Bull Agora vem uma treta maluca Tenta passar com tudo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 Mundial de Brawl Stars! É isso! Campeão mundial de Brawl Stars, o Nova!